Coluna de Luzes, color em céu de São Petersburgo, na Rússia. A matéria saiu hoje, dia 25 de 2 de 2018. Em alguns sites, né? Mas é parece que é a mesma matéria. Pelo que eu andei lendo, aí a mesma coisa é curtinha, não fala nada, quase nada sobre isso. Praticamente nada. Eu vou ler para vocês o trecho que saiu aqui: fenômeno atmosférico surpreendeu os moradores de São Petersburgo, na Rússia, na manhã de sábado, dia 24. Colunas de luzes coloriram o céu da cidade. As faixas de cores são projetadas quando a luz chega à superfície do planeta através de cristais de gelo suspensos na atmosfera. Segundo os especialistas, esse fenômeno só foi possível porque a temperatura na cidade gira em torno de 20 graus negativos. é Bom, não sei, é... são os especialistas que dizem quem sou eu para contestar. Mas eu sou uma cabeça pensante e a gente fica intrigado com algumas coisas, por exemplo... Eu nunca, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso até agora Existem lugares iguais à Rússia assim Que nunca ouvi falar sobre esse tipo de fenômeno Inclusive na Rússia tem acontecido umas coisas diferentes esses últimos dias né? É, é, é meteorito, que o pessoal não sabe se é meteorito Se é, se é resto de foguete é, São luzes Teve aquele caso daquele meteorito também que explodiu Feriu mil pessoas há uns dois anos, três anos atrás Tudo na Rússia Aí fica difícil a... a e engraçado que eu não encontrei nenhuma matéria, mas abrangente sobre o, o assunto, só uns trechinhos aí que, você, que eu li para vocês, e se você conhece o, o fenômeno, se você sabe sobre ele quer explicar para a gente, a gente agradece aqui no canal, também quero pedir para, se tiver algum astrônomo aí, que possa explicar para a gente, sobre esse tipo de fenômeno, por que que acontece, é, seria legal, bem é isso, é, se você gostou, deixa o like aí para gente, se inscreva-se no canal, compartilhe a nossa página, dá uma força para gente aí, é, vamos tentar trazer umas matérias mais interessantes para o canal Forte abraço, valeu!